E por que, que nós não colocamos o dedo na ferida de falar o seguinte? Olha, a guerra na Ucrânia interessa para o único país que é os Estados Unidos. Por quê? Porque ela cutuca a Rússia de um lado, ou seja, ela, ela seca a Rússia via OTAN de um lado, né, e de outro ela destrói com o seu principal co concorrente estratégico na Europa, que é a Alemanha. Porque a Alemanha hoje está sendo, de, a indústria alemã está sendo destruída, destruída pela, pela vassalagem dela em relação aos Estados Unidos. Ou seja, os, os americanos estão buscando dois objetivos estratégicos aí. Um ela conseguiu. O outro, vamos ver se eles vão conseguir, conseguir, conseguir é, colocar a Rússia de joelhos. Eu acho muito difícil, né? Eu acho muito difícil. É bom, não sei o que vai acontecer. A, a Rússia meio que já está meio fodida, né? Para ser sincero, por Putin ter convocado 300 mil pessoas para a revista. Deve ter causado impacto nacional sobre a popularidade dele gigantesco, né? muito, Eu acho que não, muito pelo contrário. a, teve, a, que, a, disse, a milhares não, de pessoas que fugiram é a seguinte, da Rússia? A seguinte, uma operação militar especial não é uma guerra aberta, então... Ah, eles, isso é propaganda, né? Não, eles fizeram o eles, eles poderiam varrer o território da Ucrânia em duas semanas. Ah, tipo, com bombas e tal? Não, não, varrer militarmente com... com com guerra clássica de cavalaria mesmo, ou seja, artilharia, depois infantaria. Mas por que, que eles perderam, então, um território lá? Se eles se estão eles só pegando leve? Não. Porque eles estão pegando leve demais, não, não, então. Não. <risos> eles estão eles pegando leve demais. Eles estão eles, eles querendo, querendo que os acordos de Minsk sejam cumpridos. Acordo o quê? De Minsk. Ah. De, de que foi feito em 2014. que a guerra não começou agora, começou em 2014. a em 2014, é. Tá, o mesmo a, falou hoje né? numa, numa... Sabe, é, um os acordos coisa. de Minsk sejam, sejam, sejam, sejam cumpridos que e que pare essa matança do, daqueles russos étnicos, aquelas três repúblicas que estão pedindo independência. O que acontece é que ó, era uma operação especial para proteger essa área, para proteger essa área, não é? Fazer o plebiscito. Então, tanto aqueles as pessoas que moram ali querem que foram incorporadas à Rússia aqueles territórios. A partir de agora começa a guerra. É, entendi. Mas é que no primeiro momento quando o Putin invadiu, ele foi direto para Kiev, né? Ele não parecia... Foi destruir infraestrutura, ou seja, de sua infraestrutura militar. É que militar. parecia que ele queria tomar o não. país inteiro, a capital e tal, assim, pelo menos é o que parece. Assim. Ele, ele, Tem que ser ele, ele... uma linha de, trem, de, de, de quilométrica de comboio para a região central se você queria dominar aquelas regiões questão, mais laterais. A questão, a questão é a seguinte, a questão, a questão que você precisa, no caso, destruir infraestruturas militares no país, não é? isso, isso, eu acho que isso é uma... É uma... Eles podiam só apertar um botão e cair com um míssel, vai, mata, destruir tudo? Por que eles precisavam do exército na rua, assim? Se eles <risos> podiam apertar um botão e destruir é... tudo. Porque eles têm bomba infinita, né? Eu acho. Não, bomba tem, mas é que está a questão. A quantidade de militares que envolvidos na operação militar russa é muito pequena. 50 mil. 50 mil, 50 mil soldados, pega, pega quantos foram para o Iraque, por exemplo, os Estados Unidos. Eu não sei. O não, é, é, os números... O Vietnã, por exemplo, teve 2 milhões de americanos ali. É mesmo no Vietnã? Foi tudo ah, isso? Não, não. Morreram 50 mil soldados, soldados americanos no Vietnã. Uh -huh. Morreram 2 milhões de vietnamitas. Caralho! E morreram 50 mil soldados americanos. Veja quantos, foram, foram, quantos americanos colocaram... Americanos. Eles mataram 2 milhões de vietnamitas. É. Caralho! que a, essa é uma parada que eu não entendo. Os caras ficam falando que a, que a OTAN é o mocinho da parada. A o que, é que os Estados não, Unidos não, já OTAN, fez, a OTAN, velho. A OTAN, a OTAN... Olha o que a... os Estados Unidos já não, fez no mundo, Unidos tá ligado? E, que absurdo. Não, os Estados Unidos não... Eu, o Vietnã, é um, que é um país minúsculo, que não fazia não, nenhuma o que que, Não, ele. o que fizeram no Afeganistão e no Iraque. O Iraque foi quase um que mortos, no Iraque. A guerra tá tendo... Agora está tendo uma guerra por procuração entre Iêmen e Arábia Saudita, por exemplo. Que é os Ameri que o Iêmen tem então uma maioria xiita é que quer tomar o poder, só que é próxima do Irã, que é contra os Estados Unidos, então os americanos estão usando a Arábia Saudita para fazer uma, uma proxy war contra o Iêmen. Já morreram 400 mil pessoas nessa guerra. Caralho. 100 mil crianças. Caralho. No, no, dia, no dia que a Rússia entrou em território ucraniano, os americanos mataram 3 mil pessoas na, na Etiópia com, com drone, via drone. Naquele mesmo dia. Deu, Não, nem... mas eles são bonzinhos, pô. Eles estão salvando o mundo da Rússia, cara. Não, mas, mas aí é que tá... Vou... Não fala assim dos Estados Unidos. Oi? Não fala assim, eles são bonzinhos. Eles são todos seres de moral ilibada, cara. Eles, eles são a polícia Não. do mundo. Ó, se você tá vendo o Brasil seguro, é culpa dos Estados Unidos. Não, mas a, que, a questão é que... é a questão é O pior, o pior Monarque, você tá falando uma brincadeira que é muito séria. As pessoas que estão... Que uh, que, que, uh, os influencers do sistema de direita brasileiro, já citei os nomes aqui, uhum. falam exatamente isso. O que você me falou agora? Que, ele, que, a, que, a... que eles são um país com uma, com uma, que moralmente superior, que eles têm princípios morais, que fizeram aquele país ser próspero, entendeu? Eles falam isso. Entendi. Eles falam abertamente isso. Eles, eles, eles, eles, eles, então, eles... os dois milhões de vietnamitas foram mortos moralmente. É, não, não eles acham... Não, no fundo, eles... não. Primeiro, primeiro, que, primeiro que, no fundo, os americanos e eles, como você vê, como americanos também, eles não cons... Eu duvido que essa gente, essa gente de extrema-direita, tá, que se faz na internet brasileira, elas conseguem olhar para o negro, cracudo na rua e se enxergar como biologicamente igual àquela pessoa, entendeu? Eu duvido. Bom, ele tem que ser meio burro, né? Não, não, eu duvido que, que uma dessas pessoas consegue olhar para o negro, pobre, favelado, que está viciado em craque... E falar, eu outro ser humano é igual, é, igual eu. É, eu poderia igual, ser essa pessoa, dado do outro contexto. É, sabe, eu duvido que eles tenham essa... Que tenham, eles tenham essa, essa, essa empatia. Essa, essa empatia. Eu duvido que eles tenham essa empatia. Entendeu? Eu duvido. Eu duvido. Eu... Sabe? Não sei, eu não sou. não conheço eles assim. Não, eu, assim. não é que, eu conheço, é que eu conheço eles. Eu, eu tive que, que, por conta desse debate que eu fiz com a Renata, eu tive que navegar nas, vozes, na, na, nas bolhas de direito. Nas bo... Porra, meu, aquilo ali, o que você vê ali, sabe, é chocante. É chocante, não é, não é uma. Não é, não é brincadeira. E partem deles. E partem deles, né? É. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks.